Você tá vendo alguém, Noah? Não. Ninguém aqui em cima. Ótimo. Vou subir lá e descobrir como está rolando. Você fica aqui. Qual é? Por que você só fica com a parte boa? Sair correndo, chutar os outros e se divertir. Enquanto eu fico aqui esperando igual idiota. Isso é muito chato. Ah! Então, já que você não gosta de cooperar, por que, que você veio comigo em primeiro lugar? Porque você não faria isso sozinha, idiota. Vamos nós dois juntos oi, oh, ok... <melodic financiera> Temos que tomar muito cuidado. Qualquer coisinha pode ser uma armadilha. Até... eu. Olha, tá ali! Ai, já estava demorando pra achar isso, viu? Espera. São lasers. Um passe errado e já era. Obrigada gênio. E agora como é que vamos passar? Elwina, eu, eu sou um profissional nessas coisas. Veja e aprenda. Até eu consigo. Ai, droga! Corre! Por que você... Espera, a gente vai pular... A joia, eu devo ter perdido. Como você? Ok, vamos voltar. Vai que esses caras são a prova de fogo, aliens. Eu nunca vou entender a sua boa memória de sempre lembrar o caminho. Ah, isso é nojento. Tá vendo? Você sempre vai precisar de mim. Não dá pra você ficar perambulando por aí com uma joia valiosa na sua mão. Tá, tá. Eu não tenho senso de direção. E daí? Noah, caminho errado. Boa noite a todos, espero que todos estejam treinando muito. Amanhã é um grande dia. Teremos alguns novos recrutas se juntando a nós em futuras missões. Em outra nota, parabéns, Arith e Fai. Por recuperar o relógio de ouro conforme o solicitado. Que estará em exposição na tesourária. Vejo que vocês dois conseguiram. ah. Maravilhoso! Suponha que você saiu sem nenhum... Contratempo? Contratempo? Sim, totalmente ileso, chefe. <risos> Ela disparou os alarmes e explodiu o prédio. Eu acionei alarmes e explodiu o prédio. Pera! Isso foi você! Sim, sim. Eu explodi o prédio. Mas achei que sair de algum jeito. Bem, eu não estou realmente surpresa. Isso não é bom. Bem, olha pelo lado bom. Pelo menos conseguimos recuperar a joia, certo? Certo. Obrigada pelo entusiasmo, chefe. Nós quase explodimos. Talvez deve mostrar mais respeito. Ei, hey, então, pra que você disse que precisava dessa joinha aí? Ah... Bem, é inútil até conseguirmos aquele anel de qualquer maneira. Um pouco de ouro seria ótimo pra... ...financiar. Senhor, Martin e Mallory estão de volta da sua missão. Ah, que bom. Cara, eu ferrei tudo de novo. Mas que grande surpresa! Hã? Você não pode me deixar levá-la para casa? Como se eu precisasse de você para alguma coisa. Sim, tanto faz. Não. De qualquer forma, eu vi o Pex falando com o chefão no telefone e não parecia um bom assunto. Acho que você tá com um probleminha, viu? Ah, vamos lá. A Pex gosta muito de mim como ladra. Qual é a pior coisa que ele pode fazer comigo? Você vai ser substituída. Na verdade, já estive pensando nisso há um certo tempo. Você tem se provado ser um pouco. propensa a acidentes. Dito de alguma ele forma. Ele não tá querendo dizer que você é uma desajeitada, Ruída. Hum. Espera, espera, espera, você tá falando sério? Eu, eu posso ser uma boa ladra, eu só estava, eu não estava me esforçando o suficiente. E eu juro que se você me deixar ficar, eu prometo ser uma boa ladra. Uma das melhores ladras que a toca do coelho já viu. Uma boa ladra, uma... Ok, ok, eu entendi, Noah. Bem, meu substituto, espero que seja pelo menos alguém bom... Oh, mas mais nobre pra ladra? Annabelle? Annabelle? Sou eu. Desculpa por ser pouco pontual. Eu costumo ficar no armazém aquele, perto da outra guilda. Mas é óbvio que eu já fui uma deles, né? Você não pode me substituir a parceira do Noah por ela? Bom, na verdade pode. Mas não é o ponto. E o anel? Se você não consegue uma pequena joia sem explodir alguma coisa, como você acha que posso esperar que passe pelo sistema de segurança mais avançado em todo o mundo? <risos> é sério que você não conseguiu pegar nenhuma pequena joia? Não é à toa que você precisa de mim, não é mesmo? Cala a boca, Anabela! Está bem, ok. Pax, me dá só mais uma chance, só mais uma! Noah e eu vamos pegar aquele anel e sair ilesos. Eu prometo, chefe! Você pirou de vez? Eu sei, eu sei, mas algo não me cheira bem dessa Anabela. Ela vem de inimigos, não podemos confiar nela. Noah, por favor, quando que a minha intuição já errou? É só... alguma coisa sobre ela. Talvez porque ela seja melhor que você? Uou, isso é baixo até pra você. Mas eu sinto, ela não é nem um pouco confiável. Bem, e o Pax parece tranquilo. acredite se quiser, mas eu acho nada suspeito nela. Claro, ela veio de outra gangue, mas... Qual o pior que ela pode fazer? Uma garota que não é você, no caso. Vou provar pro Pax que está errado, e vou provar que essa patricinha mimada não é confiável. Eu vou pegar aquele anel e provar pra todo mundo que eu não sou um imprestável. E que essa Anabela não é melhor que eu. Com licença, na verdade... Hum. Calma, cara. Ah, vamos lá. Você nunca fica quieta assim. Essa não é você. Vamos conseguir aquele anel de qualquer jeito. Desculpa, Ruina. Você está presa comigo agora. Eba, mal posso esperar por isso. <risos> <risos> Embora sabemos que eu possa conseguir aquele anel sozinha. Sabemos que isso não é verdade. Vem pra cima. Isso, vamos lá. E aí, o quê? Cala a boca, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Você tá ficando doida. Como se eu não soubesse disso. Mas o que foi isso? Só tem um jeito de descobrir: minha vez de ficar confusa. O que foi isso? Você tá vendo alguma coisa aí em cima? Sim, o céu. Aquela patricinha impostora! Eu sabia! Eu sabia que estava certa! Mal posso esperar para esfregar isso na cara do Noah! Esfregar o que no meu rosto? Ai, por Deus, Noah! Você me assustou! Annabella, Ela que está fazendo as explosões! Ah, certeza que não é você ficando com ciúme de novo? Não! Isso é só eu estando certa novamente! Eu sabia que ela estava tramando algo. E eu não fico com ciúmes. Se você diz, mas isso não vem ao caso. Temos que dizer ao pai. Sim. Temos.